Eu sou professora Mariana Mêncio, a minha formação é jurídica, eu estou integrada ao BPT justamente por conta dessa formação. O curso, na verdade, quando foi aberto o concurso, era justamente na área de Direito Ambiental Urbanístico, então sou professora de Direito Ambiental Urbanístico da própria universidade. Eu me formei em Direito na PUC, fiz o meu mestrado na PUC, meu doutorado na PUC e trabalhei na parte de planejamento e, na verdade, de direito urbanístico no Instituto Polis, que é uma organização não governamental que cuida do direito à moradia por quatro anos e meio. Na ocasião, eu tive a oportunidade de ter contato com a realização de planos diretores, lei de zoneamento, é, identificação na época, isso na, nos idos de 2002, quando o Estatuto da Cidade estava começando o seu vigor. Eu, nós começamos a atuar nesse sentido, então, para trabalhar com experiências de regularização fundiária. Na sequência, eu fui trabalhar no curso de especialização em Direito Administrativo da PUC São Paulo. Fui professora das Faculdades Metropolitanas Unidas, da área de Direito Administrativo e Constitucional. Então, essa é a minha formação do ponto de vista jurídico na área de Direito Urbanístico e também ambiental. Na sequência, é, o que que eu venho atuando junto ao curso de Planejamento Territorial? Estou envolvida no projeto de extensão, como vice-coordenadora junto com a professora Luciana Ferrara, no sentido de implementar ações que fortaleçam tanto o conhecimento do campo de Planejamento Territorial como a inserção da profissão do ponto de vista do Planejador Territorial. Então são ações, palestras, que colhem os saberes, os elementos que possam identificar de que forma o planejador cria esse campo de conhecimento, e também eventos como os diálogos com o mercado de trabalho, em que o planejador territorial tem a condição de entender um pouquinho como funciona, quais são as suas aptidões, aí nós trazemos profissionais da área para compreender de que forma o planejador territorial pode atuar no mercado de trabalho, então eu atuo nesse segmento além de estudos específicos na área de estatuto da metrópole, na construção da política metropolitana, identificando de que forma a gente interpreta esse marco regulatório, de quais são os seus desafios frente às novas alterações da legislação recentemente alterada. Tenho atuação também com projetos de pesquisas ligados a direito à moradia, especificamente à regularização fundiária. Trabalhei junto com a professora Rosana Adenaldi em projetos do diagnóstico habitacional aqui da região do ABC, no, ligado ao consórcio. Fizemos a assessoria a alguns municípios da região nesse sentido. E, em regra, o aluno que tem a oportunidade de trabalhar com essas temáticas, e se estiver sobre a minha orientação, tiver interesse em fazer uma iniciação científica, ele vai ter a possibilidade de aprendendo o conteúdo dos marcos regulatórios de toda a legislação ambiental e urbana em que atua no ordenamento territorial brasileiro, de que forma ele vai conseguir entender esses elementos, pesquisar de que forma ele está sendo implementado, fazer uma crítica, reunir subsídios para compreender de que forma o judiciário interpreta essa legislação. Então, a gente consegue fornecer para o aluno um repertório mínimo para que ele possa entender quais são os seus limites, quais são os seus desafios quando ele estiver para preparar um plano, seja ele diretor, um plano metropolitano, um plano de habitação, na política rural, enfim, essa é a ideia especificamente dessa disciplina e desse campo de atuação no curso de planejamento territorial dando um pouquinho de continuidade à própria ideia da formação da profissão do Planejador Territorial, é, eu vejo como uma profissão do futuro, ela é extremamente inovadora, ela é uma profissão que tem esse ponto de vista interdisciplinar, até porque ela guarda essa relação com a Universidade Federal do ABC, que tem essa é, conotação básica dentro da sua criação, e sabendo um pouquinho de economia, direito, sociologia, política, é, tanto de planejamento urbano e rural, o aluno vai ter conhecimento de uma visão integrada e interdisciplinar do território e vai poder elaborar planos, diretrizes, estudos, diagnósticos específicos para é, esse ordenamento, para esse planejamento do território, com uma visão que, por vezes, em outros campos profissionais, ele acaba atuando de forma segmentada. E dentro da nossa profissão, por ele ser inovador, ele tem a compreensão mais é, abrangente do território. E hoje em dia, nós tem, os nossos alunos estão inser, sendo inseridos com bastante tranquilidade no mercado, tanto em termos de atuação pública, em organizações não governamentais, em cartório de registro de imóveis, em secretarias estaduais de governo, em prefeituras. Então, por ser este campo promissor e inovador, eles têm encontrado muita facilidade de se inserir também no mercado de trabalho. Agradeço a oportunidade e estarei à disposição para outros esclarecimentos.